mais alto, depois a projeção já vai. Ok. Só para vir, não fica. Vou falar mais alto. Bem mais alto. Então, vamos lá. Vou começar aqui, tá? Vou começar aqui com a incisão em zero interno, tá? Tem uma coisa aqui. Então, ela tem um suco... Aqui de 2mm. Aqui tem um suco de 2mm também. Eu tenho demanda de tirar um pouco mais de 1mm. Um e aqui um pouco menos de 1mm. Um Na verdade, aqui 1mm. É um então, provavelmente aqui a gente não vai precisar fazer a teotomia. Tá? Então, vamos lá. Mesmo assim, eu vou fazer a incisão em viséu interna, porque se eu precisar passar o retalho, a incisão já está feita do jeito como é. Não é. Ah, Renato, por que você está falando que se eu precisar? Porque pode ser que ela tenha um espaço biológico um pouco mais largo. Está vendo? É? Tá? eu tá, Oi? Acho que günah. Ah, tá, desculpa. Uhum. Aqui, né? É. Tá, tá. Uhum. Eu ver, né? Tá Tá. fecha um pouquinho, uhum. né? Então, Fiz a primeira decisão de ligar interno. Vou fazer a segunda incisão e suco lá. Ok? E aí, agora, vou remover o colar medival. Ah, Renato, classicamente é para fazer desse jeito? Não. Classicamente é para a gente fazer, ah, afastar o retalho, depois fazer a medição. tá? Mas como aqui são. são regularizações mais pontuais, né, eu estou optando por fazer com essa sequência um pouquinho alterada, tá? Para quem está começando, para quem está começando, tenta fazer aquele passo a passo certinho, né, de fazer a primeira incisão, afastar a letalha, depois fazer a segunda incisão, remover o de rival, é mais, é mais prudente, tá certo? Mas é possível fazer desse outro, desse outro jeito aqui e chegar no mesmo resultado. Olha o excesso de, de restauração aqui. Ó. E isso, não sei se vocês estão conseguindo ver aí na, na imagem. Isso faz com que essa esteja um pouco mais inflamada nessa região. E aí, ó, a regularidade da margem é comprometida também. Tá? sempre que possível não fazer tudo bem? sempre que possível fazer no ambiente sem, sem informação nenhuma tá? nesse caso aqui era impossível né, fazer esse é, recontorno aqui no momento anterior porque estava tudo subindo Tá? o freio. é um pouco baixo, sim, mas não atrapalha a higienização, eh, Rosana. Então, não acho que seja algo preocupante aqui nesse caso específico, tá? Agora a gente vai fazer a decisão intestubular para chegar até a crista, tá? Isso. Tocando na crista óssea, tá? E aí, qual é a intenção? A intenção é medir. Tem 3 milímetros de distância entre a margem gengival e a crista óssea aqui na central. Estou tocando na crista, Tá? E tem 3 milímetros. Ou seja, não tem possibilidade. Dessa gengiva, ah, não tem necessidade de fazer nenhuma osteotomia mais. Tá? Aqui estou vendo um pouquinho. Mas muito pouco. Eu vou fazer. Aqui no lateral, assim, já preciso. Num determinado ponto. No ponto mais central aqui da coroa. Aqui precisa né? realmente um pouco. Tá? Mas é muito pouco. A gente pode fazer isso. Até considerando o que você falou, Rossana, a questão do freio, Rosana, desculpa, Roçana, é que está me ajudando aqui hoje, é, a gente pode fazer isso sem retalho, tá? Acho que é o que eu estou fazendo aqui agora. Estou acordando sem retalho, estou com assim, o 5.0 né? e não estou apostando retalho para conseguir fazer a osteotomia nessas áreas de centrais. Lembrando, né? o, o fenótipo mais adequado para fazer essa abordagem em retalho é o fenótipo fino. Tá? Mas nessas áreas de central, na área de central, na área lateral, normalmente o fenótipo não é tão espesso. Tá? Normalmente. Então, eu posso conseguir fazer a osteotomia via a eh, abordagem flex, a abordagem em retalho. Mesmo que nós não sendo o mais delgado do mundo, como é o caso aqui da tá? minha paciência, tá certo? Então, eu vou meio que quebrando a crista, óssea aqui, tá? Aí é bom sempre dar uma coletada, porque fica algumas espículas ali, alguns fragmentos, tá? Qual é o Fizeram O Pedi o nível, o nível, o nível, número 1. Um. Ainda preciso descer um pouquinho mais aqui, ó. Lembrando, tá? Ela, essa paciente tem uma demanda restauradora envolvida. Poderia ser feito com, com guia cirúrgico? Poderia. Tá? É imprevenível? Não. A gente está com um modelo aqui, aqui não deu para filmar para vocês, mas a gente está com um modelo já esperado. Tá? Então, já tem toda a informação do final do tratamento restaurador. Então, não há uma grande necessidade de fazer o é, um guia cirúrgico, porque eu tenho a informação. O que eu preciso é só a informação. O guia cirúrgico ele pode, lógico e com certeza, né? Ele ajuda, mas ele não é imprescindível, tá? Ele é uma ferramenta bacana, mas não é imprescindível. Tudo bem até aí? Na papila intercisaiva, você muda. Você Muda o nome de estudante para final retalho. Não, não, Rosana. É, no caso dela, eu vou tentar preservar a apelido interdisciplinar, tá? Eu poderia depois mandar a estágio de um é, é, é, é, é que consegue. perceber que preciso ainda né a, a, a obstáção está muito difícil aqui eu não eliminei a possibilidade de fazer um retalho um aqui não tá eu posso abrir o retalho a qualquer momento fico achando inclusive o que vou precisar para resolver essa demanda aqui do central tá não há problema nenhum Tem um pontinho aqui que fica é um pouco mais espesso. E eu não estou conseguindo baixar sem afastar a retalho. Então vou fazer a, a incisão envolvendo agora a papila. Então não preciso ir com a lâmina tão dentro do espaço proximal. A, a papila passa na porção mais. Ou melhor, a lâmina passa como se estivesse dividindo a papila ao meio. Tá? Vou fazer o alertar aqui, para a gente conseguir ter um acesso mais pleno ali à lista do, do central. Aproveito e já faço a mesma coisa para o aqui embaixo. Né? Aproveito e já faço o mesmo ali, já que eu vou abrir Vamos abrir para o lateral também, tá? Passo aqui estendendo para o canino. E vou tentar segurar a papila interincisiva no lugar, tá? Fiz as incisões. Vou descolar inicialmente as áreas de papila. Depois, Até... e depois é, unir esse descolamento, tá certo? É melhor realmente descolar o coletagem porque na... a crista dela é um pouquinho mais espessa aqui na central não ia conseguir colocar uma abordagem sem retalho. Então, Nath, então, por que você não abriu logo o retalho? Porque se você puder fazer as abordagens sem retalho, é melhor. É melhor para o quadro operatório do paciente, né? Quanto mais... Baixa ainda, sem retalho, né? Tá? Quanto mais a gente puder fazer a abordagem sem retalho, melhor, Tá? você pode fazer ó não sei se vocês conseguem perceber aí na imagem, mas a tristeza é um pouco mais espessa aqui, então estou mudando o meu jeito de fazer tô assim, a clautomia. eu estava fazendo sem a parte assim, ó. só que ela sendo muito espessa aqui dificulta, né? agora estou fazendo no sentido contrário, então vou conseguindo estupir essa pista de forma mais é definitiva, de forma ela tá? Certo? E agora a minha referência. É. Como eu já perdi a margem de rival, agora a minha referência é, é da incisal até a crista. Tá? Então, para eu ter aqueles 11 milímetros, eu tenho que ter 14 de distância. Eu estou com praticamente 14. Falta bem pouquinho. Ah, Renato, mas você vai ficar... Você vai expor a estrutura de raiz? Nesse caso, não há problema, né? porque ela vai ter depois uma, uma complementação aí restauradora está é treze e meio fazendo a astrotomia. O PINZEL funciona com movimento de impulsão. Posso usar broca? Posso, sim. A grande necessidade do caso de janel não. Opa, desculpa. Não. No caso dela não. Tá? É... porque a demanda de alfabetologia sempre é muito pouco. É, a minha preferência é sempre que fazer com instrumento manual tá? Então, Chegamos no 14 esse aqui é deixa eu dar um perguntando do freio de novo Se que a alfabetologia não é de cirurgia não baixo assim Normalmente, eh, em relação ao freio, né? Eh, nesses casos de freio baixo, eu falei também na minha sessão. Eh, veja, pode ser feito, tá? Pode ser feito. Mas, às vezes, com o fato de descolar esse retalho aqui e de inserir o freio, quando você suple, mesmo que ele fique no primeiro momento na função mais com uma cicatrização ele vai assumir a função mais radical, sabe? Então, não é uma cirurgia. A gente faz muita frequência, não, nesses casos, não. A menos que o freio fique, e, realmente, o freio já atrapalhe a higienização a ali na região e tal. Tá? Mas não é algo que a gente faça com frequência. Para essa demanda, não. Sabe, tá? e Irmão? Irmão, Aí, ó, a gente tem que ter em mente o tamanho de coroa que a gente queria deixar. Ali eram 11, aqui eram 10,5. De 10,5 se torna 13,5, tá? A gente só falta um bocadinho. Como eu falei, tá? É, é possível fazer isso com broca? Sem dúvida que é. é. É certo fazer? Sem dúvida que é. Eu só prefiro fazer com o instrumento manual. Por quê? A gente pode ir lá, divertidamente, usando broca, tirar o que mais tocar numa região de dentro que a gente não quer tocar. Então, é uma preferência minha como operador, tá? Não é porque a taxa tá certo ou está errada só para isso aqui 3,5 praticamente já falta então, tá muito pouco vou mostrar a vocês outro outro cinzel aqui trabalhando que é o cinzel número 5 tá e esse ó o formato dele ele funciona no sistema de tração o sobre o outro funciona com a impulsão e ele funciona com a tração tá? então para esse refinamento aqui do contorno da crise eu gosto dele eu fiz o pedi o micro número 5 pode fazer aqui também, ó pudesse fazer a você pode usar o pedi com retalho fechado? Se puder, se puder fazer você pode usar o pedi com retalho fechado? Sim, sim. esse cinco não, só o 1 um e o 2. O cinco não funciona para retalho fechado, não, boa pergunta... Rosana. Boa Rosana e David são alunos já do Périmento VIP, né? E não moram no Brasil. Rosana está na Itália, David está na França, são Companheiras aí de Então, ó, estou finalizando aqui para a o lateral. Como eu falei no início, o clima e o primeiro pré- não tem demanda de aumento de coroa clínica. Tá? E aí a gente vai partir agora para o lado esquerdo. Não, pegamos nos 13,5 tá certo? Então, finalizado aqui, a gente vai lateral, depois a gente vem só para a futura, tá? Agora eu fiz um pouquinho assim. Então, vamos é, retomar aqui as medidas... Praticamente nada, tá? Aqui não Aqui também, ó, Só aquele recontornozinho da margem, tá? Aqui também no lateral. Ali já está marcadinho. E ali também no pé, já está marcadinho. Então eu vou. Reportar tudo, eu vou reportar aqui. Tá? Beleza. Então? Estou perguntando se o dono fica com possibilidade após a gente. É possível, é possível. É, o do sensibilidade após essa autotomia. Veja, é possível que fique, tá? Vai ser uma sensibilidade transitória, Até eu colocar o que não deve demorar muito. Tá? Mas realmente é possível, isso tem que ser falado antes. Aqui tem uma fasezinha meio chata aí no pós-operatório. Tá? A preocupação tem sentido. 9... Tá. de e o conector, meio 9 11 e 9, OK? Tá meu O raciocínio é o mesmo, tá? O raciocínio é o mesmo em relação à sequência, né? Então, eu vou sondar aqui, ó. Também tem. Tem um suco de quase 3 milímetros aqui. Eu preciso remover 1 milímetro. Aqui só tem um suco de 2, um chega a 2, tá? E preciso remover, remover 1 milímetro também, praticamente. Então, aqui provavelmente vou precisar fazer uma osteotomia. Aqui ó, precisa remover também um milímetro e tem um suco de 2, quase 3. Isso parecendo um uhum. E aqui ó, um suco também de 2 milímetros, precisa remover aí cerca de um milímetro. Então, a gente vai fazer a mesma sequência, tá? Eu vou remover a colagem de bala, depois vou fazer sondagens até a crista óssea. Se já tiver os 3 milímetros, a gente não precisa fazer a angiotomia. Se tiver, se tiver menos de três, a gente vai passar o retalho e fazer o seu tominho, tá certo? O foi feito pelo profissional. Foi, foi, foi feito pela minha pela minha colega que está aqui na Filiana, no é, Ela fez o o porque ela que vai conduzir a parte interna do. Temos que é bem discreto aqui, tá? Não é nada muito significativo, não. Vira aqui, não Como é que sai, Renato? Como é Aí muita gente também pergunta, Renato, errei na incisão. O que é que eu faço? Não tem problema. Você não pode... Assim, problema tem, é né, claro. Mas é, você pode compensar esse erro não errando na osteotomia, tá certo? Então, se você errar na, na incisão, você tem a chance de compensar isso na osteotomia, não fazendo uma osteotomia tão, tão significativa diminuindo, né, para o lá. Também. considerando o desgaste fisal considerei considerei o desgaste considerando o desgaste fisal eu acho que, acho que ela vem fazer alguma técnica hum. Podem preservar mais com instrumentos manuais. corda preservar mais com instrumentos manuais. Pois é, eu sempre prefiro. A cirurgia fica um pouco mais longa, né, Rosana? Mas, em compensação, assim, é, mais, é mais controlado. Então, não vou colocar o curador aqui, o meu olho e o instrumento. Antes de afastar o retalho é bom dar esse recontorno aqui no, na margem região, tá? Eu faço isso com essa tesourinha. Eu estou Cristo. Aqui, certamente, eu vou precisar fazer um mistério 11 então, foi isso que a gente viu então já que eu vou afastar o retalho essa referência vai se perder né? e aí eu tenho que fazer da outra referência que é a coisa da crista até a entidade, tá? Então, pessoal, enquanto eu vou fazendo aqui o mesmo procedimento que eu fiz do lado do lado direito, Tá? Queria mais uma vez é, agradecer aí a, a presença de vocês no nesse workshop, tá? E convidá-los realmente para estar com a gente, ah, aproveitar a oportunidade né? de se capacitar, de se reciclar, de se atualizar em cirurgia pedagogal local e Vim participar aqui da comunidade Pérgamo e tá? Essas cirurgias né, vão acontecer ao longo das atividades. Eu... Ah, é Bom, é... Essas cirurgias vão acontecer, né? A gente tem aí um total de seis cirurgias programadas. Está praticamente no sul, o, o 21. O que é um? Exatamente, Está praticamente no sul, o 29. Então, assim, no Pernetor Vip, a gente vai ter, além das mentorias né, semanais, a gente vai ter cirurgias ao vivo, as aulas que já estão lá gravadas na plataforma, e ainda com uh, uh, algumas aulas, ali, aulas eu vou regravar aulas já mais atualizadas. Em, em um ano e meio, algumas coisas mudaram. E a gente vai atualizar aí essa, essas atividades do operamento. Então, você que está aqui... Agora, então, um pouquinho na frente, só para um pouquinho, pessoal, para eu conseguir fazer essa incisão aqui na região de premolar. Um pouquinho mais a Vou colocar o dedo aqui, vai aparecer um pouco. Eu libero aqui para vocês como mais é Aí, ó, a gente tenta sempre abordar sem tá? retalho, tá? Quando decidiu fazer retalho, não tem por que também ficar com muito receio de apaixonar o retalho, tá? O objetivo agora é ver o mais possível, tá? Então, não economizem ah, não, vou fazer um retalho menor, não tem essa, tá? Preciso assistir, preciso ver que está acontecendo. Estou perguntando dessa troca a lâmina. Como assim? Você troca a lâmina de destruir a cada bastante, porque Eu troco a troco cada dois ou três meses, dependendo da qualidade da lâmina, é, Marlene. Eu troco a lâmina sempre que eu vejo na cena do porco. As lâminas mais, mais, mais uh, caras, vamos dizer assim, né? mais de melhor qualidade, é, elas resistem um pouco mais tá? a esse toque na crista O que faz normalmente perder o corpo é o toque na crista. Tá? vai mudar Não aqui do água. Ah, até <laughs> a Vai, vai ficar gravada a cirurgia no canal aqui do YouTube, tá certo? Tá uhum. certo? inesperada aqui. Ela tem um microdente aqui, ó. E que eu não, não vi realmente radiografias. Porque normalmente o exame clínico já me dá uma informação. Mas, ó, ela tem uma, um microdente aqui. Essa foi boa. E a crista óssea, na verdade, não era, não era nada de crista óssea, era de presente na região aqui de incisíduos. Essa foi de bônus aqui para gente. Olá? Ele ficou com carinho de suprimento. Pois é, David. Está aqui, ó. Interessante. Essa foi a melhor do dia, viu? Essa foi a grande surpresa, do dia. Beleza, eu vi que a gente tem uma hora de mais, não é? Só que engraçado, porque a gente não estava esperando isso. Eu Bom, eu acho que o domingo que a gente estava fazendo, na verdade, era tirar o, o dentinho aqui e já resolveu. É? Isso já está na altura certa. Eu tinha que fazer as coisas, mas engraçado. Então, ó, é educativo também, né? É bom você ver a radiografia. Eu passei batido na radiografia. Aqui já tem 12 e também não precisa mexer. Então, é tem mais de 12 então 11. Presentinho de Natal. Presentinho de Natal. Então é. A gente tem que ser 14. E como eu estava explicando, né, é, antes de descobrir ali o supernumerário, o Pérez super é exatamente essa é a ideia de um curso além do curso. Né, é, você ter as mentorias de você poder mandar o seu caso para a gente, para mim. E eu dar aí todo planejamento. Né? É, Rosana, não, não, Rosana, da Itália, e desde da França, já experimentaram isso. O Manuel também estava aí, não sei quem ainda está. É, já experimentaram essa, essa possibilidade né, de caras delas, deles, eles mandaram para a gente é, antes, né, no nosso grupo exclusivo, de WhatsApp e a gente faz uma discussão coletiva ali e cada um dá a sua opinião, eu dou a minha, dou a minha opção para o planejamento, e a gente discute, cresce todo mundo, é bem interessante, né? Já teve outras situações, como um caso de um outro, de um outro colega, tudo aqui. Um outro colega que também eu fiz todo o, o mapa da cirurgia, uma cirurgia parecida com essa, até. Um colega com pouquíssima experiência em cirurgia peronotal e eu fiz toda a, a, todo o planejamento para ele, enviei e ele teve ali uma condição de fazer a cirurgia de forma segura, de forma tranquila, tá? Então, o é exatamente essa. A minha ideia é exatamente essa, é capacitar as pessoas né, é, para realizarem essa cirurgia no seu consultório, na sua rotina clínica. Certamente esses casos aparecem para todo mundo. Né, e vocês estão vendo que é algo bem acessível. É né, algo que é possível ser feito. É, é claro que a gente tem que considerar as exceções, os casos mais complexos, respeitar uma curva de aprendizado, mas é, é algo que, se você estudar, se você seguir um método, você, sem dúvida, consegue realizar isso na sua rotina de consultório, Tá? Pode trabalho nessa parte chata, viu? Deixa eu Parte legal. essa <risos> parte do rupo, rupo, aqui. Está fazendo o rupo. Então, eu aqui, ó. A taxonomia sendo feita com tranquilidade, Se assim, já precisa ter o fio, né? preservado, reservar. já assim, deve ser afiados quanto melhor a qualidade menos, menos necessidade de afiação você vai ter mas alguma necessidade você vai ter chegamos aqui nos 14 tá? e vamos lá para o pré-mão que é o nosso índice para liberar aquela e Ah, uh -huh. uh -huh. Eu já tenho 11. Então, para eu tirar, convenhamos. Tá? Tá. Tá. o aqui, a Acho a gente, para a gente refazer a medida e começar a pintura. Terminando aqui ó, a jogamento. Não sei se vocês conseguem perceber bem aí a, a remoção do, da crista. A remoção que eu estou fazendo. Acredito que esteja dando para ver bem. Né? Cheguei ao meu doce. Então, hora de lavar e iniciar a sutura. Se vocês lembrarem do início da cirurgia, né, para quem está aí desde o começo, no início da cirurgia, a gente, não, a gente só enxergou para a cirurgia tá? E aí, se eu for fazer as incisões nas papilas, ou melhor, as culturas nas papilas, elas vão ser cirurgias. Desculpa. Então a gente vai dar uma complementada na anestesia com as suturas ou por palatinas. Normalmente eu prefiro começar a anestesiando as papilas por vestibular e aprofundando um pouco a agulha para anestesiar. anestesiar o aspecto palatino, tá certo? Então, é isso que eu vou fazer agora. Dependendo do tipo título que eu vou fazer... Vamos lá. Vou começar a me fazer O Então, normalmente eu faço essa anestesia inicialmente pela vestibular. Dou uma aprofundada na agulha para conseguir estender essa anestesia até para falar assim. Tá? Normalmente já é o suficiente. Tá certo? eu vou, onde eu afastei a papila, eu vou ter que estruturar, tá? Então, eu vou estender essa, essa minha anestesia o mais possível para para a palatina. Ali, tudo lá no fundo, vamos E na última hora, já né? Tá dando que não entendeu a mestria não a papinha. É, não, não da mestria a Palatina, Marlene. Eh, é, no primeiro nós no, no início, né? Nós entendemos. E aí agora como a é mestria como eu aqui, sempre é um pouco mais incômoda, eu começo, eu profundo um pouquinho com o vestibular, sabe? Tende a ser um pouquinho menos desconfortável. Às vezes você tem sente, às vezes não, tá? A pergunta aí de desatelizar a papila. Em algumas áreas aqui, ó, ainda ficou um epitélio da papila. Então a gente desateliza é aqui para ver uma adaptação melhor, tá certo? Posso fazer determinação aqui assim, também desse jeito. Tá? Não é o cabelo. Não. Tá. E aqui também. Muito bem. Vou começar a suturar agora, vou usar um fio nylon, 5.0, é mais do que suficiente para esse tipo de cirurgia, Tá? Comecei é é a... É é a... É é a. estrutura aí, a ali, ó. A é uma pinça específica para auxiliar na